Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que a Valve tem alguns planos por trás dessa nova caixa, essa Revolution Case do CSGO, e eu tenho certeza que esses planos envolvem o pessoal da Ásia, estamos falando aí principalmente da China, possivelmente também do Japão, e eu queria dizer já de antemão que isso é ótimo, que a Valve realmente está buscando em novas partes do mundo atrair jogadores que até então não conheciam a franquia Counter Strike, mas vamos seguir aqui no pensamento, o que vocês acham que essas quatro skins que eu estou mostrando têm em comum? Pois bem, além de todas estarem na mesma caixa, que é a Revolution Showcase, na minha opinião, todas essas quatro skins atelam para o público ou da China ou do Japão, ou de alguma parte ali da Ásia. E por que, que eu tô dizendo isso? Bom, na M4A4 é bem estampado, É né? bem na cara, que quem é da China vai amar essa skin aqui, com certeza. A Dudu Lore literalmente é a Dragon Lore no estilo de desenho que parece um pouco mais da China ainda. Claro que não é um estilo necessariamente chinês esse estilo de desenho Dudu, mas, cara, isso daqui pra mim tá me lembrando muito aquelas imagens, assim, de mitologia chinesa, tá ligado? Bom, essa daqui eu não preciso nem comentar, saiu direto de um anime, tem até dois Sharingan aqui. E por fim, bom, esse ano na China é o ano novo, depois do ano novo chinês, é o ano do coelho. Então assim, Valve, vamos ser sinceros aqui? Valve, você tá só adicionando skins, você tem certeza que vão ser muito vendidas e muito compradas, né cara? Porque olha, pensa só comigo, provavelmente quando virar o ano, todos os chineses que tinham essa Glock aqui... Durante 2023, vão querer vender, porque em 2024 não vai ser mais o ano do coelho, vai ser um novo animal. E eu acho que tudo começou a dar muito certo quando a Valve lançou a AUG Akhabara SEPT. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Tipo claro. Apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida! Olha só, é um só pra, pra isso! isso. <risos> o que está acontecendo? Ficou sem munições?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 Né? Um desenho ali né, de anime Eu até hoje estou tentando entender o que, que significa O aifu Mas acho que eu sou muito idiota, eu não vou conseguir entender isso Deixa eu ver se o Google me conta O que é um aifu O aifu é uma gíria utilizada pelos fãs de anime Para referir a personagens Que eles sentem atração E gostariam de casar com ela Voltando ao ponto aqui Cara Parece que um desenho de anime, que as pessoas lá da China ficam apaixonadas. E cores legais, assim, escritas em chinesa, é uma nota 10 no CSGO. A Valve já sabe disso. Então eles lançaram também Sound of Kiss and Love, né? Isso aqui apela bastante pro público aí que gosta de anime. Essa aqui eu não sei se eles adicionaram pensando na China ou não, esse estilo meio cyberpunk, mas cara, eu sei que essa daqui é uma das skins mais populares entre os colecionadores chineses. O mesmo vai para a Blood Sport, que se não é a AK mais famosa na China, é a segunda e perde para que eu acabei de mostrar antes dela. A gente tem uma M4 que literalmente o nome dela está escrito em chinês, tá? Que é a M4A4 Dragon King. Aí nós temos não mais apenas um, mas duas skins feitas para a China. Que é o conjunto de Diggle Sunset Storm. Essa daqui é uma versão e essa daqui é outra versão. Até hoje eu me pergunto qual que é a diferença entre elas, mas eu sei... Que são duas skins diferentes. E se a gente pega para ver essa coleção onde a Sunset Storm faz parte, né? A coleção da Akihabara, a K Hidropônica, todas essas skins aqui, eles pensaram de uma certa forma pra galera lá da China ficar interessada em comprar. E vemos também. Não sei se vocês conhecem esse daqui: a m 4 1 s Golden Coil, que na minha opinião. É muito, muito, muito voltada para o público lá da China E pois bem, pensando em tudo isso, o que, que eu conectei em relação a essa caixa Revolution Case? Pois bem, a gente já viu que é um padrão se repetindo Essas skins que são literalmente voltadas ao público asiático Segunda coisa, a Valve sabe que os chineses hoje são monopólio basicamente quando se trata de skins de CSGO e eu acho que eles lançaram essa caixa com essas skins que com certeza os chineses vão gostar porque talvez eles esperam que adesivos sejam aplicados? Adesivos caros, né? Tipo assim, será que não tem alguém lá na Valve que tá pensando... Pô, será que a gente lançar uma skin assim, assim assado? A China não aplica quatro Titans? Pô, será que se a gente lançar uma skin que tem um pouco de vermelho... Será que a China não vai lá e aplica quatro Eyeby Powers? Fazendo assim com que os itens mais caros do CS... Continuem se tornando mais e mais caros. E assim gerando cada vez mais notícias com valores astronômicos. Que vão chamando a atenção da galera que nem tá colecionando skins CSGO, que nem conhece às vezes o jogo, nem joga. E com isso, aumentando a player base online no CSGO todos os dias. Bom, já que eu falei desse assunto, a gente vai ter que testar dentro do jogo como que ficariam as combinações mais insanas dos adesivos mais caros que existem no CS e mais raros também. Com essas novas skins que acabam de ser lançadas na Revolution Case Bom, infelizmente, nenhuma Revolution Case me dropou ainda a M4 Que eu tanto queria, pra ver como é que ficariam os crafts e Nem a Alp do Dolore. Eu peguei uma carreira de short que eu vendi rapidamente no mercado antes que o preço caísse Mas eu tava olhando uns crafts assim, a galera já tá aplicando adesivos nessas skins e Como é a minha skin favorita da caixa, tá? vou ter que dizer Eu quero ver primeiro como ficariam combinações de stickers caríssimos na M4A4 Temo Cal. E, pois bem, temos que começar com o adesivo mais caro do CS, galera: o Titan. Hoje, esse craft aqui, para ser feito, custaria aproximadamente aí uns 220 mil dólares, já que cada um desses Titans está custando cerca de 55 a 60 mil dólares. E eu, mano, na hora que eu vi isso daqui, não pude deixar de pensar que a Valve também pensou nisso. Eles têm que ter considerado em algum momento que algum colecionador de skins poderia pensar em aplicar quatro Titans numa das novas skins contrabando da próxima caixa, já que ficaram mais de 200 dias sem adicionar caixas no CS. Mano, eu tenho certeza que algum designer, algum dev da Valve analisou essa skin com quatro Titans, gostou e chegou à conclusão que seria bom adicioná-la na caixa. Já faz bastante tempo que a gente não vê quatro Titans sendo aplicados em skins. Poderia acontecer num M4A4 cal Start Track com float muito baixo. Dois ou três zeros após o ponto, mas aí só o tempo vai nos dizer. m 4 4 não tá tão no meta, mas ela tá voltando. Portanto, eu acho que seria mais provável um craft com adesivos mais baratos se for acontecer alguma coisa assim na M4A4 E esse aqui é um craft que vem na minha cabeça, porque fizeram isso daqui na M4S Prince Stream na época que a M4S tava muito meta e ninguém tava usando M4A4. Será que vão colar quatro dignitas? Já não é um adesivo tão caro igual o Titan, né? Em vez de custar mais de 50 mil dólares, esse daqui. Tá na casa aí dos 12 mil a 13 mil dólares. Então, realmente, pra você fazer uma combinação aqui, mano, de quatro custa basicamente um Titan, tá, tá ligado? É muito diferente de preço. Mas, sei lá, ao mesmo tempo, eu acho que alguns tons aqui do Dignitas não combinam tanto com skin, tá ligado? Tipo esse verde ou então esse laranja, não tem nada a ver. Se eu tiver que apostar em um único craft que a China vai fazer nessa M 4 a 4 é esse daqui, galera. Quatro tin LDLC holográfico, um adesivo... Que custa menos de 20 mil dólares É um pouco mais caro que o Dignitas Mas eu não sei porque eles gostam muito De colar esse adesivo aqui em skins, mano E ó, dá um efeito fade ali que fica bonito, né mano? Esse efeito assim, de várias cores do adesivo Pois bem, passando a AK Headshot Que é a nova AK aí do CSGO Aqui a gente pode ver algumas combinações diferentes de adesivo sendo aplicado nessa skin. Novamente, ela tem stat track, dá pra dropar. Factor Nuke Float muito baixo em stat track, que é o que os colecionadores que gostam de aplicar adesivos geralmente fazem, né? Eu tinha que testar, por que não, os quatro Titans nessa AK, mas não vai rolar. Não, não vai rolar. O adesivo não fica em destaque, o adesivo não fica bonito... Fica mais feio ainda Então isso daqui esquece O que eu ouvi de colecionadores gringos e tal É que se for rolar algum craft na m 4 ou na AK Vai ser algum craft de adesivos tipo assim que estão no meio termo entre os adesivos mais baratos e os adesivos mais caros de Katowice 2014. Então o Vox poderia ser um craft possível, mas nossa, fica muita informação, velho, fica muita cor. Pra alguém decidir fazer esse craft mesmo, tem que ter coragem, porque depois pra vender isso aqui, mano, não sei velho. Aí tem também essa ideia aqui, seria os quatro reasons, né, e aí fica realmente bem no estilo da skin, mano, bem grafite, né, mas novamente não faço a menor ideia de se isso vai acontecer ou não, a gente tá só vendo, só especulando. Claro que dá pra sonhar aqui com alguém Colando com a Try é Powers, mas é o segundo adesivo mais caro do CSGO são 50 mil dólares cada adesivo, então também não vejo isso daqui acontecendo, alguém gastando um milhão de reais pra craftar isso aqui. Novamente eu acho que se for rolar craft, vai ser ou quatro dignitas que realmente dá uma combinada legal acho que todas as cores ali combinam ou então os quatro tinha ldlc que a china parece que tem um estoque infinito desses adesivos e eles aplicam muito desse adesivo aqui vindo agora para a awp do dolor por não se tratar de uma skin covert nela né? não é a skin mais cara da caixa eu acho que ninguém vai fazer nenhuma doideira com essa skin aqui pelo menos não por enquanto que a gente não sabe ainda se ela vai continuar assim ou se ela vai ser banida e trocar de design mas o que eu acho que talvez Seja a tendência é aplicar aquele ROX holográfico Adesivo que eu invisto, tá? Mano, o bagulho tá caro pra caramba Talvez isso aqui vai rolar, tá? Bem em breve, eu sei que já tem com craft no scope Esse aqui já existe, tá? Já fizeram ali, ó Um adesivinho ROX Que custa um pouco mais de 300 reais no scope Eu acho que a tendência mesmo Se alguém for aplicar alguma coisa nessa skin É ser um adesivo só no scope, olha só o Titan como é que ficaria legal? Mas assim, não dá um destaque muito grande pro adesivo, né? A gente pode sonhar com ela com quatro Titans, né? Só pra ver de qual é que é. Quando eu assim, eu acho que fica muita informação. Mas paradinha aqui assim com os Titans, ficou chique. I-By-Power, ele não ficou bom, mano. Ele some ali no scope dessa WP, tá ligado? Ó, não, não dá muito legal. Eu nem vou ver como é que fica com quatro. Esse adesivo aqui, que eu golei no scope dessa Alp aqui, o Vox, tá uma febre, mano. Talvez alguém faça um craft com esse adesivo aqui. Um adesivo o adesivo tá 25k doll ultimamente, tá? Colaram bastante desse adesivo nos últimos anos. E aí, mais uma opção pra gente testar, que é com o Reason no Scope... Não gostei tanto, não. Acho uma besteira colar um adesivo de 40 mil dólares nessa skin aqui, que tá custando, tipo assim, mil reais. Novamente, me parece que o melhor adesivo pra aplicar em qualquer skin é esse Dignitas, tá ligado? Ele sempre faz esse skin ficar mais da hora, mano. Quem sabe alguém não aplica 4 Dignitas nessa WP E só porque eu tava afim de ver, esse Tinha DLC, ele realmente tem umas cores muito legais esse adesivo, né? Mas eu não gosto porque ele é uma escrita, né? Ele não é, tipo assim, um desenho, um símbolo, uma logo. Ele é uma escrita, né? Ele é meio paia. Galera, então esses daí foram os crafts que a gente pode analisar, alguns custariam mais de um milhão de reais, e ó, se a Valve realmente tá focando nas skins que a China pode querer comprar e craftar, a gente pode continuar pensando que o CS vai continuar crescendo e crescendo, porque a China tem a maior população do mundo hoje. É bom pra todos nós se o jogo crescer cada vez mais. A Valve precisa investir mais no jogo, a gente tem mais pessoas comprando e vendendo skins, portanto as skins valorizando, e a gente tem uma atenção maior internacional pro jogo, pra Campeonatos e tudo mais. Isso é muito top. Eu não vou mentir que eu até gosto dessas skins assim, mais coloridas, mais valorante, talvez, sei lá, né? Mas isso é um assunto pra um outro vídeo, tá? Porque eu ainda não sei se eu vou ter alguma dessas skins aí da nova caixa pro meu inventário. Vamos ver, vamos ver. Não esquece de deixar um like que ajuda bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Falou!